Meu Deus, desse jeito já, já não estou a aguentar Desse jeito acaba me me matar Eu estou a passar mal é. Está já me sufocar é. Ela toda sonhada, a menina me encosta me pegar eu gostava fumado, de repente virei me suega Meu Deus me deixa esmaler é, é. Mas assim vais me matar é, é. Com esse teu jantô eu vou ficar cebola assim se vais me matar é, é. Eu vou queixar minha mãe Meu Deus é melhor é. parar Ela é toda sonhada, menina me gosta me pega. Eu que estava fumado, de repente me surregar E da de me deixa esmaler Mas é, se é, é. vais me matar, yeah é, é. Ela toda sonhada, menina vem, gosta me pegar Eu gostava estava fumado, de repente me sua E Eu da me deixa esmaler Mas se vais me matar, E o da já não estou mas mesmo me matar, eu estou a fazer mal, eh. Estás a me sufocar, Ela toda essa nada, a me encosta a me pegar. Eu gostava fumado, de repente vira e swega. Eu também deixo os mal, eh. Assim vais me matar, Como assim também tu vai pegar a segunda, eh. Assim vais me matar, minha mãe melhor ela é toda sonhada menina me gosta me pegar eu gostava fumado de repente me suega meuda me deixa malé assim vai me matar yeah. ela é toda sonhada menina me gosta me pega eu gostava fumado de repente me suega meu da me deixa malé Yeah.